E também é um vídeo também, que é um pouco treinamento. É um pouco para treinamento. E ver como é que a zoara reage sobre ela. Agora nós vamos fazer a... Vamos fazer uma demonstração primeiro. Aqui, com a mão Então, vamos deixar essas duas aqui, aqui atrás.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 nós temos aí o pêndulo nós temos aqui o pêndulo que você pode trabalhar com testemunho você pode trabalhar com testemunho por exemplo com um pedacinho de ouro aqui caçar ouro ou um diamantinho essa diamante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 esse aqui no caso desse vídeo eu fiz para as pessoas que têm diabetes as pessoas que tem diabetes não posso comer uma manga eu não posso comer uma maçã, não posso ir laranja, não posso comer uma banana pode sim, a banana também ela também é rica em fibras e muitas outras coisas então a pessoa depois do acabou de comer pode comer uma banana sucessar, pode comer lá metade uma metade banana, de uma banana dependendo do grau que tiver diabetes dele